Ah, eu achei, achei bom, porque ele tinha que ter começado num clube menor, assim, para ter mais experiência, e ele chegou no São Paulo numa fase meio, meio ruim e foi só, só desgraça, né? Eu acredito, como São Paulino que sou, que o Rogério não deveria ter sido contratado. O São Paulo precisava de um técnico de primeira linha, com experiência, para montar um time para ser campeão. Bom, eu gostei da demissão dele porque para não evitar algo pior, porque ele não estava fazendo um trabalho bom. Eu achei muito bom porque o trabalho geral estava sendo eficiente para o São Paulo. Eu não fico surpreso porque o São Paulo há oito anos, se eu não me engano, já teve 12 técnicos. Então a gente não tem continuidade nos trabalhos né, dos técnicos. Então é, uma, é um reflexo do nosso time isso e eles fazem isso até com os ídolos. Né? Qualquer torcedor de São Paulo eu fiquei bem chateado, né? O maior ídolo da história, tudo. Foi a carreira do Rogério quase inteira. Mas, por outro lado, foi bem justo, né? Porque os resultados não estavam vindo e, por mais que ele seja o maior ídolo, essa demissão mostrou que nenhum jogador, ou até mesmo treinador, qualquer ídolo vai ser maior que a instituição de São Paulo. Então, o público é o mais importante. E eu acho que foi um, um erro já no começo, quando contrataram ele já. Eu achei uma coisa muito prematura, né? Não deram tempo para ele. É montar o time direito e a diretoria estragou tudo, né? Porque foi vendendo uma leva de jogadores, depois vendeu outra leva e daí não tem técnico no mundo que consiga montar um time assim. Seja qual técnico for, não vai conseguir trabalhar nessas condições. O problema maior está na diretoria mesmo de São Paulo.